secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Adriano Leocádio. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Bom dia, Fernando. Bom dia, La Escala. Bom dia, dia para todo mundo do BocNews News. Aí pela, pela oportunidade, a gente está mais uma vez aqui falando sobre as finanças do município. Muito bem. Muito obrigado, secretário. Nós é que agradecemos a sua presença e a sua participação mais uma vez. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do BocNews e de lá nos traz as principais notícias e de destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também, secretário, e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com.br, nosso canal no YouTube, youtube.com.br BocNews TV, e claro, também na nossa rádio Black News, no site BocNews.com, Twitter e demais redes sociais. Vamos aos destaques que é Dia Mundial do Doador de Sangue. Dia do Solista, dia universal de Deus. São Paulo amanhece com greve de ônibus e o rodízio é interrompido. Para governador Rodrigo Garcia, o bom brasileiro, Dória deverá ser ouvido nessas eleições. Santos promove refis para levedores e recadastramento de aposentados funcionistas com um único óbvio. Parque Municipal do Emissário de ganha novos atrativos. Munícipes se assustam com novos valores do laudêmio. Santos lança o Walking Tour, em homenagem a José Benefácio E com previsão de baixa temperatura lá no sul, Santos enfrenta o Juventude, lá em Caxias do Sul. A situação das estradas nesse momento, esta, a operação 5. Litoral. Lentidão na chegada a São Paulo pelo imigrante entre os quilômetros 16 ao 12, e na Anchieta, do 13 ao 10. Dublina, alguns pontos sistema Anchieta imigrantes. Migrantes. Balsa, seis embarcações estão operando neste momento entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 também do lado de Guarujá. Santos e Vicente Cavalo tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera a segunda segunda terça. Câmaras da praticagem na entrada do estuário neste momento, como é que está a situação neste momento. E as câmeras de Santos pelas ruas da cidade de Santos. Lembrando aí sempre que a, aquele trecho da Rua Goiás está interrompido por causa de obras da Sabesp. E também ali no canal 2, ali nas emigrações da Carlos Gomes, o trecho da, do canal 2 da Campos também está interrompido nesse momento em razão também de obras da Sabesp. Muito bem, estão as principais notícias. Muito obrigado, Fernando e Maria. E, secretário, eu gostaria de começar falando, o Fernando até eh, trouxe nas manchetes dois destaques importantes. Que eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos amigos internautas. O refis, para, evidentemente, inadimplentes e devedores de impostos e tributos, e também a questão do, do recadastramento para aposentados, pensionistas, com relação ao IPTU. Claro. Por favor, secretário. Tudo bem. É, com relação ao refis, foi encaminhado à Câmara, a Câmara aprovou, está em vigência já, é um, um programa municipal de, de recuperação fiscal. É, para aquelas pessoas que possuem algum débito com a municipalidade, inscrito em dívida ativa, né? então não é débito corrente, é débito que já foi inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro do ano passado. Então, há uma possibilidade de pagamento à vista desse débito até o final do mês de agosto, com desconto de 90% sobre o juros e sobre a multa. Né? Não é sobre o valor total, é sobre o juros e sobre a multa, mas é, tem uma diferença significativa... Claro. No, no, no, no estoque total de dívida do contribuinte. É, ele também pode parcelar isso até em 36 vezes. Quando ele opta pelo parcelamento, é, os descontos eles são escalonados. né Se a pessoa fizer ah. até 12 vezes, ela tem 60%, 60 de desconto. Se ela optar por até 24 parcelas, ela tem 50% e até em 36% vezes ela tem 40% de desconto. No juro e na multa. No juro e na multa. Importante que é, todo parcelamento na administração pública incide juros sobre o parcelamento, né? Sim. No Código Tributário, tanto nacional quanto o Código Tributário Municipal, a taxa de juros é de 1% ao mês. Nesse refis, especificamente para esse parcelamento, nós reduzimos a taxa de juros para meio por cento Então ele tem um desconto é, você pega em 36 vezes, por exemplo, ele tem um desconto de, de 40% sobre, sobre o juros e sobre a multa e ainda tem um e vai pagar um juro de 0,5% que é a metade do valor. Então isso é, é, é um programa visando de fato a recuperação é, fiscal tanto das famílias né, e também das empresas que são as geradoras de impostos. Então a gente está tá com isso válido, a pessoa faz a adesão. Pela internet, né? a gente tá. pede que, que, que majoritariamente seja feito pela internet, porque é simples, o acesso é fácil, é, é no site lá da prefeitura. Ou se a pessoa tiver muita dificuldade, não consegue, não tem quem possa ajudá-la, ela pode também fazer pessoalmente no Poupa Tempo. Ela só precisa fazer o agendamento no site do Poupa Tempo, porque lá... Sim ainda é agendado né, o atendimento, então ela faz o agendamento no Poupa Tempo e, e, e pessoalmente ela faz esse parcelamento. Como se trata a secretária de, de dívidas inscritas na dívida ativa, Sim. isso significa que além disso também o inadimplente terá de custear o, todo, a, to, todo o trâmite judicial, as custas judiciais. Exatamente, ele tem duas, é, duas despesas que são inerentes à dívida, à dívida que foi judicializada, algumas ah. delas foram, outras não. É que é o honorário de sucumbência, né? que ele paga-se paga 10%. Então, nessa lei, a gente também traz uma inovação, que a inovação é que nós reduzimos o honorário de sucumbência na mesma proporção da redução da dívida. Então, se sua dívida tem uma redução, o honorário também reduz na mesma proporção. Os procuradores concordaram? Concordaram. Foi proposta da procuradoria, inclusive. <risos> Poxa, é, a, a doutora <risos> Renata Reis, a doutora Patrícia, elas que... A elaboração... E... parece, secretário, que essa questão da sucumbência também é uma coisa que estaria ser muito discutida no Brasil como um todo. Porque, afinal de contas, os procuradores são funcionários da prefeitura, recebem bons salários e ainda por cima a verba de sucumbência. Ou seja, parece que para realizar o seu serviço, o serviço que deve ser feito, ainda ganha um prêmio. É já houve... mais ou menos como médico. Imagine o senhor se o médico que salva o paciente tivesse que ganhar um, alguma coisa a mais por isso, por cumprir bem o seu papel ou o seu funcionário da área de, de por exemplo, de, de, de fiscalização, da mesma maneira. Ou seja, me parece que o professor que exerça bem o seu, seu mistério terá que receber um prêmio por isso. Ou seja, me parece que isso tem que ser discutido no Brasil como um todo, e me parece que principalmente pessoas que estão inadimplentes devendo para o município, com dificuldades querem pagar, porque as pessoas são basicamente honestas né? querem pagar, e ainda tem que pagar sucumbência para procurador que ganha bem me parece que é uma questão que tem que ser discutida seriamente é, em é, todo o país. Há uma discussão, inclusive no Congresso Nacional, sobre essa questão é, assim, há uma decisão do STF que a sucumbência deve ser paga é, é, Mas lim... por quê? ao é. É há, há, é um, um, um entendimento que é da, da profissão do advogado né é. que é um que é um que é um rendimento é, próprio da profissão do advogado é, é. todos todos os profissionais também rendem é. bem e deveriam ser premiados por isso Aí me parece um, um privilégio descabido é muito tempo que existe isso né? É, é muito verdade. tempo que existe é. E é muito tempo que esse é. privilégio é descabido. É e exatamente. ninguém enfrenta isso. É, não, ninguém. Isso tem que ser enfrentado. É Supremo, do... não, Supremo, Supremo o Supremo julgou, É uma corte é é, de, de, de, de justiça. Ora, meu Deus, contra os, os colegas advogados de um modo geral. Me parece, sabe, me parece que são situações no Brasil que ninguém discute. É, Eu também, não sei porquê. Também tenho. Agora, não acho justo que o cidadão santista, empobrecido pela crise, com, com, querendo pagar o seu IPTU, não conseguindo, vai para a dívida ativa, ela tem que pagar sucumbência para advogado, para procurador, que é muito bem remunerado? agora me parece que teria que seguir o exemplo da Prefeitura, que dá 90% de desconto no juro e, e, e na multa. Mas a sucumbência é 10%, né? Ou não? não, ela, na, na, ela, na verdade, ela tem um desconto na mesma proporção do principal, como. Como o desconto, se a dívida total reduzir em tantos percentuais, proporcionalmente a sucumbência também, também também reduz e a gente também conseguiu colocar que seja parcelado junto com a dívida principal. Porque anteriormente, no, em refis mais antigos, a pessoa tinha que primeiro pagar o honorário para depois... E para parcelar o principal, né, Sim. a dívida. Hoje em dia não, ele parcela uma única vez, parcela, parcela tudo dentro do, do, do principal. Uhum. Né? Mas é algum avanço que a gente tem conseguido dentro do, da possibilidade. Faltou o teu secretário falar sobre o recadastramento. Então, recadastramento do aposentado. A gente tem duas ações, na verdade, referente ao, ao aposentado e pensionista. Uma é para aquele que não possui o benefício... Fiscal porque em Santos a gente pode conceder, tem uma legislação que permite a concessão de desconto de 50% sobre o PTU para aqueles aposentados e pensionistas que possuem rendimento familiar de até seis salários mínimos, possuem um único imóvel, mora nesse imóvel e não tem dívida com o município. Então a pessoa que se enquadra nesse perfil ela pode pedir esse benefício. Então quem não tem, Sim. ainda dá tempo de pedir para o ano que vem. Sim. né Então vai até o dia 29 de julho essa solicitação que a pessoa vai lá no Poupa Tempo, agenda no Poupa Tempo e faz essa solicitação, abre um processo leva a documentação e para aquelas pessoas que já possuem esse esse benefício fiscal que que solicitarem outros exercícios nós estamos fazendo agora o recadastramento é, a pessoa está re... Nós estamos entregando uma correspondência na casa dos contribuintes, né, na residência dos contribuintes, é, dando para ele o dia e o horário que ele vai comparecer ao é. poupa-tempo. Né, é, para tentar organizar, né, até porque é um público jamais, já já mais, grande maioria jamais idoso. Idoso, claro, claro. Então a gente está tentando organizar. Mas se por qualquer motivo, e eu falo qualquer motivo, a pessoa não consegue ir naquele dia, ela pode, depois de junho, agendar ela mesma no poupa-tempo. Então nós vamos permitir com que essas pessoas é, é, façam o seu agendamento. Ou ela não pôde ir, por às vezes tem um médico, tem um compromisso Sim. familiar, ou não chegou a carta na casa dela, porque Sim. a gente sabe que é possível, né? Claro. Então, depois do dia 30 de junho, ela vai entrar lá no site do Tempo e Agenda. agendar para ela. A questão é que até 30 de novembro, ela não deixe de fazer o recadastramento. Até 30 de, novembro, de 30 de novembro, portanto, todas as pessoas que têm um imóvel... Exatamente. Tá certo? E, evidentemente, tem que comprovar isso. Tem que né? comprovar evidentemente. isso, exatamente não pode ter mais um, nenhum outro imóvel em seu próprio nome, e aí tem direito a esse benefício. Exatamente, é então, isso. Então, faça o recadastramento, portanto, aguarde a carta. Se ela não chegar até o final do mês, Exatamente. vá ao Poupa Tempo, agende a sua, a, a, a, a, a, enfim, a sua audiência e para até 30 de novembro faça o recadastramento, que é muito importante, porque é um benefício importantíssimo para as pessoas. Exatamente. Muito bem, Fernando Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Sim, Chico. Dentro desse contexto, primeiro agradecer o Júlio Marfanotti aí, mandando um abraço a todos, inclusive ao secretário também. Uh, dentro desse contexto, secretário, qual é a expectativa, obviamente, de total de pessoas que hoje são beneficiadas com, com a, essa questão da isenção? Né, de, isenção não, 50%, 50%. do né? E aí, a, qual é a perspectiva de aumento de arrecadação aí os cofres municipais se eu mirando, o último levantamento é de 2008, que foi feito pela prefeitura, não sei se é essa data efetivamente. E assim como o refisco, é a expectativa de arrecadação, uhum. e até para o nosso internauta entender melhor, por exemplo, se ele está devendo mil reais, por exemplo, à prefeitura, uh, se ele pagar aí até, né, a entrada até final de, de agosto, conforme previsto, qual é a perspectiva, e quanto que ele vai pagar, só para ele ter uma noção mais ou menos, se vai caber ou não vai caber nesse no bolso dele essa oportunidade de jogo, nesse, Só para a gente exemplificar para ficar mais fácil para o nosso internauto entender. Eu vou falar primeiro, Fernando, é... Do, da questão do Refis, que eu acho que ela é mais, mais complexa, né? É verdade. É assim, a nossa previsão para o Refis é de arrecadação de 40 milhões de reais, né? A gente tem previsto uma arrecadação em torno de 40 milhões de reais, é uma previsão bastante otimista, mas a gente acha que Sim. é possível. É, com relação a quanto a pessoa vai pagar porque a gente precisaria detalhar a dívida da pessoa, porque a dívida ela é dividida basicamente em três partes, em principal, em juros e multa. Muita. Ela vai ter um desconto de 90% sobre o juro e sobre a multa. Porque às vezes uma mesma pessoa, duas pessoas devem mil reais, mas se uma dívida for mais antiga, o juro é maior do maior que a multa, é. entendeu? É. Então eu não consigo fazer um cálculo de, de quanto, não dá. É. <risos> e assim, nem, nem, nem com uma calculadora eu conseguiria fazer... Porque a gente precisa saber o caso específico, cada caso vai ter um desconto, né? A gente estima que, que assim, a gente, tem pessoas que podem ter um desconto na dívida total de até 30%, 40%. Eu já vi cálculos de empresas na dívida total. O principal, ela vai continuar pagando. Então, assim, é importante frisar... Se deve mil, mil pelo menos... É ah, eu devo mil de imposto. E esse mil de imposto, por conta do júri e da multa, virou dois mil. Então, não é que eu vou, deix vou, vou deixar de pagar o meu, Vou ah, pagar o mil que eu devo. É que a pessoa, ela deve mil ela não vai ter 90% de desconto sobre esses mil. Exatamente. Ela não vai passar a pagar 100%. É, exatamente. Ela vai continuar pagando os mil e 90% sobre aquilo que seria adicionado. Exatamente. Ou seja, o juro e a multa conforme cada caso, é, a pessoa vai receber, digamos que ela receba entre juros e multa, é, outros mil. Um exemplo, apenas Exatamente, um exemplo. entendi. Então entendi. a dívida seria 2 mil. E incide 90% sobre os mil a mais. Exatamente. Então na verdade ela passaria a pagar, digamos, 1.100. É que se a pessoa consultar menos, hoje... Se ela entrar hoje no site da prefeitura, ela já vai ter a dívida atualizada. Ela pode. Ela entrar? já vai estar tá lá. Ela, com o número da. Pega o caso de IPTU. Tem lá a inscrição imobiliária, Sim. que é o númerozinho que tem lá no Carneiro. Se ela digitar a inscrição imobiliária lá no, no site da Prefeitura, ela já vai ter o valor da dívida dela. Ah, Inclusive, tem detalhado quanto é de juros e quanto é de muda. E, e ela consegue. A custos processuais tá e tudo, lá, tudo, tudo lá tudo lá tudo lá tudo lá as custas os honorários está tudo é dividido lá. tudo tá. aberto é mais fácil com relação é, a, a quantas pessoas vão vão perder eu espero que nenhuma né por que, que eu espero que nenhuma porque como é que funciona hoje o o, o recadastramento o, o pedido de aposentadoria a pessoa pede e nós temos uma auditoria constante em cima desses pedidos. Então, toda vez que a gente é, detecta é, é, alguma inconsistência na informação, não é porque a pessoa pediu, como é que funciona a administração fiscal do, do, no Brasil como um todo, no mundo como um todo. Não é porque a pessoa falou que a gente acredita. né? A gente não acredita. Sim. Então, a gente vai lá e fiscaliza. É o ato de fiscalização. Então, eu vou na Receita Federal, a gente vai junto ao Estado, a gente vai verificar por exemplo, se a pessoa é casada, se ela diz que é solteira, mas na verdade é casada, ela tem um marido e não juntou a renda do marido. Então, assim, é nesses casos o que, te, o que pode acontecer no recadastramento, que eu já vi acontecer na cidade, as pessoas têm que tomar muito cuidado, é a pessoa oferecer para vender um imóvel e dizer que o imóvel, já nos procuraram inclusive lá na secretaria, aí esse imóvel tem desconto de IPTU. Aí a gente pergunta: que desconto de IPTU com o imóvel tem? Não o desconto de aposentado, não, mas o desconto atrelado ao proprietário. Se o proprietário vende o imóvel. Não tem mais desconto. Aí quando a pessoa transfere, vai lá registrar no cartório e, e vai emitir o ITB. E no outro mês já vem cobrado a diferença. Aí você fala: ah, eu comprei pensando que tinha desconto de PTU. Não, não tem o desconto, era, era do aposentado. Eu não sei que a pessoa também seja. quando se, ela... seja o único imóvel, aí, aí ela... ela vai e se, reca... se cadastra. Exatamente. Aí isso aí. Passa a ter exatamente, é exatamente, é, mais é exatamente. Ou menos isso. Exatamente. Secretário, aproveitando o tema. Qual é hoje o índice de inadimplência em relação ao IPTU? Hoje cidade. em torno de... A cidade, historicamente, a gente tem uma inadimplência, vamos dizer assim, controlada. né? Quando a gente compara com outras cidades... Da região e de mesmo porte, a nossa inadimplência é até baixa, mas eu acho que a gente tem certeza que ainda, que ainda pode melhorar. A gente tem uma inadimplência em torno de, historicamente, de 12%, 13%. É o ah. nosso nível de inadimplência. E continua. Não, não. Na, na, na pandemia aumentou. É, aumentou, uh -huh. foi para em torno de entre 16% e 17%. 17%. Que é um aumento, se você pega um, uma proporção do, do que era, é um aumento significativo. 50%. Por isso que a gente entendeu é, a importância de se fazer um, um refis. Um, um refis Agora, exatamente. Então, hoje, é na dimplencia da ordem de 17% exatamente, mais Exatamente, exatamente. O Refis vem para tentar é, corrigir. Então, isso significa que a Prefeitura precisa de recursos. Assim, a, a prefeitura ela não ela, ela, ela foi obrigada a se equilibrar. É, a gente não teve queda de arrecadação no, no total no, no, no último exercício. Por quê? Porque a gente teve uma movimentação no porto e o, e o imposto sobre serviço ele compensou a queda dos outros tributos. Você pega, por exemplo, as taxas municipais. É, elas tiveram uma, que, um, uma queda de 40% na arrecadação. Por quê? Porque a gente não teve serviço público e a taxa municipal está muito atrelada a serviço público. A gente fez algumas legislações que, que deram isenção de taxa, de, de, de, de taxa de publicidade. Então isso fez com que a arrecadação de taxas reduziu. E nós tivemos uma de imprensa também em IPTU. Mas em contrapartida a gente teve um aumento na arrecadação de ITBI, e a gente teve um aumento da arrecadação de ICMS e ISS, então isso fez com que a, com que a receita no final das contas ela a, é acaba, acabasse até elevando um pouco quando a gente compara com outros exercícios. Então, então a situação econômico financeira da prefeitura é confortável? É confortável, é confortável. É confortável. É. é confortável do ponto de vista assim, é confortável para quem faz para secretário de finanças nunca é, porque a gente tem uma <risos> série de demandas. É, eu, eu sempre falo isso, acho que da outra vez que eu vim aqui eu também comentei. O secretário de Finanças que se sente confortável na sua cadeira, fazendo gestão financeira, ele tem que ser mandado embora, né? o prefeito tem que mandar ele embora. A gente nunca pode se sentir confortável. Agora a gente está numa situação da cidade de Santos, onde a administração fiscal do município de Santos, ela tem uma situação controlada do ponto de vista fiscal, bem administrada, então a gente tem, tem resultado primário consistente, a gente tem... É, superávit é, orçamentário consistente, que permite que a gente vai ter aprovação de contas, e a gente Sim. vai ter um equilíbrio permitindo com que os investimentos nas cidades aconteçam. Agora, não pode espalhar isso para os colegas secretários, é. né? que é. aí eles vão lá na secretaria e vão querer recursos. Ah, eles, ah, vão não não coisa, é. eles vão lá todo dia. <risos> e ele... como é que é lidar com essa pressão e essa demanda de colegas, é. de secretariados? É, a gente entende, porque na verdade todas as demandas são importantes. Né? O secretário ele quer fazer política pública, ele quer fazer as coisas acontecerem dentro da cidade. Quer contratar gente? É, né? quer contratar pessoas, quer é assim. A gente controla, né? Assim, a gente tem muito, muito cautela, a gente teve uma alteração na, na Constituição Federal, o artigo 167A, que ele, ele, ele, ele veio para frear as despesas correntes do claro, município, aquela claro. despesa de custeio. Sim. né? Então isso é muito importante. Então, a gente tem muito é, ressalvas com relação a essas despesas de caráter Sim, continuado. Claro. Você pega um servidor público, por exemplo, ele vai ficar 40 anos na folha de pagamento da prefeitura. A média é. que a gente paga o servidor é 40 anos. Então você tem que pensar muito antes de contratar uma pessoa. Eu pergunto pra todo mundo, você precisa de uma necessidade você tem uma necessidade na sua casa, você precisa contratar alguém pra te ajudar na sua casa. Se a pessoa quando vir, falar pra você que ela vai ficar 40 anos, você vai contratar? Não, você vai pensar. É, então assim, é. você vai contratar só se realmente você precisa. De você vai viver 40 anos. É, exatamente, a prefeitura, a prefeitura vai estar. Vai, tá, vai vai, vai vai vai E o Fernando, ao... ao, ao, ao, ao... Ao secretário Adriano Leocádio, cabe a tarefa, difícil tarefa, de dizer não, viu? Não é fácil, <risos> tem que dizer não. Secretário de Finanças que não sabe dizer não, rapaz, não vai dar certo. Mas, mas Chico, <risos> o secretário também, ele agora está no momento, é, por incrível que pareça, positivo. Né? Porque a inflação, de certa forma, ajuda os municípios. Né? ajuda os governos, Ao do <risos> prejudica o cidadão, prejudica o cidadão, ajuda o governo, prejudica o cidadão, mas a inflação ajuda, né? Então, o secretário aí, de certa forma, tem uma, uma situação mais confortável, digamos assim, uhum. e, aí, obviamente, o, os claro. gestores aí ficam pressionando. Até explicar isso, secretário, uh, essa questão. Como que a inflação é bom para os É boa ou não para os cofres só que a gente sabe que para a população não é. A gente percebe que há um crescimento, de certa forma, no Estado, inclusive, o Estado... O, o ex-governador Dória colocou aí, que saiu do Estado, deixou um caixa de 52 milhões aí. E aí, a gente ouvindo alguns economistas falaram, efetivamente, essa questão da inflação, ela é favorável à arrecadação dos tributos. Isso procede? Como é que funciona isso daí? Né? A, a previsão, na sua perspectiva... É a gente tem um, ter um volume maior, do que estimado o orçamento deste ano? Secretário, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta do Fernando, que é uma pergunta importante, mas no próximo bloco. Tá Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta terça-feira, 14 de junho. E hoje recebendo aqui nos estúdios da Boca News TV, com muito prazer, o secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio. E que agora vai responder, daqui a pouquinho, viu, porque eu vou chamar o Celso Vernizzi para nos dar a previsão do tempo, mas depois ele vai responder uma pergunta importante feita pelo Fernando sobre inflação. Mas antes, vamos ver o Celso Vernizzi e a previsão do tempo.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 22 graus na capital, 24 no interior e à noite seguro frio. Um abraço a todos. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas importantes, valiosas para todos os amigos internautas. Secretário, o Fernando no bloco anterior fez uma pergunta importante sobre a inflação, porque diversos economistas dizem que a inflação é boa para os governos e muito ruim para o cidadão. Nós que pagamos, fazemos supermercado, feira e tal, sentimos isso todos os dias com a elevação abusiva dos preços. Mas, enfim, a pergunta do Fernando é muito importante e permite que o secretário desenvolva bem esse tema. A inflação é boa para os governos, secretário? É, assim, é importante a pergunta, né? Acho que Eu gostaria de começar respondendo dizendo que a inflação é ruim para o país, né? É, para o país como um todo e nenhum, nenhum governo pode achar que é bom para si algo que é bom para toda a nação, que é ruim para toda a nação. É, eu gostaria, assim, com a permissão de vocês, é, explicar que a base tributária nacional, principalmente o que diz respeito aos impostos, Sim. ele é dividido em três grandes grupos. né? O imposto sobre a renda, que é o imposto de renda no Brasil. Uhum. O, imposto, o imposto sobre o patrimônio, que é o IPTU e IT, ITR, basicamente. E o imposto sobre a atividade econômica, sobre bens e consumos e serviços, que aí entra o ICMS, o ISS, o IPI e outros impostos. Nice. Estão relacionados à atividade econômica. Esses impostos, eles, eles sofrem uma pressão inflacionária por conta do preço, porque eles, eles são tributados em cima do preço da mercadoria. Então, pois há é. um reajuste de preço, há um reajuste e da impostos, parte tributária. Claro. É, é evidente que isso... Quem, e aí a gente precisa fazer outra divisão do tipo de arrecadação dos municípios, do Estado e da de União. Dinheiro, tá. A base... E dentro dos municípios, que acho que... Eu não preciso nem dizer que... Que, que a inflação faz muito bem para os cofres do Estado e da União. Pois Isso é. eu não então, tenho a menor dúvida. O governo federal e o governo estadual ganham com a inflação. Ganham muito. ICMS e IPI são duas arrecadações que acabam tendo uma, uma alavancagem muito significativa. Nos municípios, a gente tem dois tipos de municípios, basicamente. Um, que vive exclusivamente da arrecadação de patrimônio, ou seja, que depende do, do IPTU e, e, e, sobretudo, de transferência. Aqueles que dependem de transferências intergovernamentais são aqueles que nem sobrevivem sozinhos, que é uma grande parte. Tem aqueles que dependem do, IP, do IPTU, né? muitas instâncias boneárias, algumas cidades aqui da região, inclusive. E tem alguns outros poucos municípios, como é o caso dos Santos, que, a, que majoritariamente a sua arrecadação está focada no imposto sobre serviço. Esse tipo de município, como é o Santos, ele, é, ele, ele, ele tem um ganho marginal, que a gente chama, né? ou seja, que é aquele ganho da unidade adicional... É, na arrecadação por conta da inflação. Porque o serviço também tem uma pressão inflacionária sobre o serviço. É, mas, por um outro lado, o que, que o município está tendo ultimamente? O município compra. O município compra comida, é. o município contrata serviço, o município tem mão de obra, remédio, remédio injeção, a, a merenda escolar, os equipamentos... É, aquilo, então, é Aquilo que sofre a pressão inflacionária. Tudo, tudo. Então, e, e, tem, e, além do mais, todos os contratos que a administração pública municipal faz, ele, todo contrato ele tem uma cláusula de reajuste. Normalmente ela está atrelada a algum índice de inflacionário. Claro. Ou uma cesta de, de serviços mais caros tem uma cesta de, de índices. Né? Então, a, a inflação também revela uma pressão muito grande sobre os preços. Eu, eu com, a, com a permissão até, acho que a pergunta do Fernando, ela, é, do ponto de vista intelectual, ela é bastante, ela é bastante importante, porque a gente precisa é, racionalizar... O que o Estado vai fazer com esse dinheiro sobre essa lente? Né? Eu acho que essa é a grande discussão. O Estado ele está tendo uma arrecadação a mais. Ele precisa investir este dinheiro. Lógico. Ele não pode comprometer esse recurso com despesa de custeio. Lógico. Ele não pode aumentar a máquina. O Estado, o Estado não pode. É, eu vou falar uma coisa que muita gente não vai. Não pode sair por aí contratando. Então, ele tem que o que Realizar obras de investimento e aquisições de equipamento. Porque isso, se a gente fala de uma empresa, é isso que aumenta o tamanho da empresa, a o capital social da empresa e aumenta o capital da, da sociedade. Então, essa é a, é a reflexão que eu gostaria de fazer. Muito bem, então em resumo, quem é que ganha com a inflação? O governo federal e o governo estadual. Exatamente os municípios não ganham, não até porque os municípios como nós também compram e comida, que... remédio e tudo mais. E todos esses produtos sofrem a pressão inflacionária. Portanto, assim como os cidadãos que perdem e muito com a inflação, os municípios também. E a inflação, como bem disse o secretário, não é boa para ninguém, não é, Fernanda Agora está bem explicado, não é, Fernanda <risos> Os municípios, a gente sabe, nessa divisão, se fica com as migalhas, né? Na realidade, é, é o que sobra na mesa. Aí a população, é assim, então, Nem com as migalhas é só pagando, pagando, pagando os mais variados sistemas. Mas é, é, é importante isso daí, porque é, dentro desse cenário, e a gente, obviamente, nessa situação, a gente entra numa outra questão, que foi objeto até de muita discussão, né? Que ganhou as redes sociais, o prefeito, inclusive, tem até o vídeo, se quiser, o Felipe pode colocar. Que é a questão do famoso Laudeme, que atende não só quem mora na orla dos municípios brasileiros, boa parte dos municípios litorâneos, né? mas também quem mora, no caso de Santos, que é uma ilha, a gente também mora na Zona no Noroeste, por exemplo, que tem condições bem diferentes daqueles que moram na Orla da Praia, por exemplo. Mesmo assim. Então, secretário, eu gostaria que o senhor explicasse essa polêmica, a deputada Ruta Navarro. Veio, veio, veio a público dizer que, conforme a Secretaria Nacional da União, o a, a, a SPU, uh, foi justamente o aumento efetivamente da planta genérica de valores dos municípios e, e, e parece que não é bem a verdade isso dali, né? Aí você explicasse o que, que efetivamente, qual é que está, o impacto que isso tem efetivamente nesse reajuste aí significativo que as pessoas vão ter, ou nem é tanto reajuste, mas é um abatimento ainda do valor de que tinha um desconto que é, acabou sendo tirado esse desconto. Ou seja, o é um Estado sempre guloso, sempre querendo arrecadar mais. Eu queria que o explicasse isso daí. Vamos passar o vídeo onde o prefeito Rogério Santos aborda essa questão. Felipe, podemos soltar aí o, o, o vídeo com o prefeito, por favor, para que o secretário e os nossos amigos internautas assistam. E para esclarecer uma pergunta que muita gente tem feito e está hoje em vários jornais, a questão do aumento abusivo do laudêmio, feito pelo governo federal, e que mais uma vez joga a culpa para os municípios. A última planta genérica revista aqui na Cidade de Santos já fazem oito anos, nada foi revisto ultimamente. O que acontece de fato é que a União retirou o desconto que ela dava, não tem nada a ver com as prefeituras eu já oficiei o governo federal para o gabinete do presidente para o SPU mostrando o impacto que isso causa não só para as pessoas que moram na orla mas principalmente para a população que mora em áreas como a zona noroeste isso é abusivo isso não pode acontecer e o pior são mensagens que são colocadas nas redes sociais colocando um fato que não é verdadeiro. Então, cabe aqui esclarecer a verdade. Quem deu o aumento, quem retirou o desconto foi o governo federal e nada tem a ver com os municípios. Muito bem, esta está a explicação do prefeito Rogério Santos a respeito dessa polêmica questão do Laudemir, Acho que o prefeito explicou muito bem. Né? Havia um desconto que foi concedido no governo do presidente Temer né? Teve inclusive a participação e articulação muito importante à época do então deputado João Paulo Papa, e foi obtido um desconto. E esse desconto agora acabou. É isso? E agora voltou aquela situação. Mas não tem nada a ver com os municípios, né, secretário? É, eu acho que eu gostaria de começar a minha fala falando isso. Né? A prefeitura não é consultada, né? a prefeitura, ela, por força de lei, ela encaminha anualmente a planta genérica de valores mas a gente não participa da discussão sobre a composição do custo, é, do preço, né, da, da taxa, porque a taxa no fundo Sim. ela é um preço, a, a, a constituição da taxa, e, assim, e o pessoal do SPU, eu, eu acho assim, é uma matéria muito financeira, e, e, e provavelmente quem deu a, a informação não sabe do que está falando, né, é claro. não tem o menor conhecimento da forma com que é feita. Isso não é competência do município, mas é, é, eu presido uma associação, a Associação das Secretarias de Finanças Municipais do Estado de São Paulo. E, e, e por força dessa minha, dessa minha obrigação, desse, desse trabalho que, que a gente exerce, a gente acaba lidando com todos os tributos é, cobrados em outras esferas, então a gente acaba estudando. Você lembrou muito bem, a escala com relação é, ao, ao que foi feito de, desta cobrança lá, no governo Dilma foi, é, foi alterada a legislação é, da cobrança da taxa de foro e ocupação, que é o Ixi. nome correto. Lá o DEMA é quando transfere. Taxa de foro e ocupação é quando a pessoa está lá, tá lá ocupando, não, não, morando não, não, não, no imóvel, ela paga uma taxa de foro e ocupação. Essa taxa de foro, no governo Dilma, ela ela sofreu uma alteração que passou a vigorar no governo Temer. Lá no governo, quando passou a vigorar essa taxa. Ela reajustou, teve alguns Aumenta casos de é 600%. 600% é. Eu lembro, houve uma gritaria na cidade, é. pessoal, eu já trabalhava na Secretaria de Finanças, então, é, é, é, eu acho que é importante eu falar isso, assim, eu sou secretário de Finanças, mas sou servidor da casa. É. Então, eu acompanhei todos os processos, né? Tem gente que chegou agora, então, não entende muito <risos> o que está acontecendo. Eu não, eu estou aqui desde... Há 15 anos acompanhando tudo o que está acontecendo na cidade. Então, houve... E isso me chamou muita atenção. Eu, eu tenho o, o, amigo, o meu amigo Boquinha, que foi vereador na cidade. Sim. Ele comprou a briga, juntou outros vereadores. Pastor é Roberto, o vereador Lincoln. Eles foram para Brasília, conversaram com o João Paulo Papa. Foi editada uma medida provisória. E essa medida provisória, ela, ela, ela, ela segurou o reajuste, o, reajuste da, reajuste, o reajuste que tinha dado na taxa. O que aconteceu? Nessa trava de segurança... Tinha. Qual era a trava? Era o IPCA. Então, até tanto do IPCA, a trava segurava. O que aconteceu nos últimos anos? O IPCA foi lá para Casa do Chapéu. É. Então, houve um aumento da inflação. Então, ele, ele, ele era o gatilho. gatilho. Tanto que em 2020, a gente já teve um reajuste na taxa de, de ocupação de 20%. É que acho que se falou menos e também não era, não era época eleitoral, entendeu? Sim. Sendo bem honesto, com, yeah. bem honesto com vocês, não era época eleitoral, então não virou esse burburinho na cidade. Mas a gente já teve aumento em 2020, teve aumento em 2021 e agora teve um aumento em média de 50% sobre as pessoas. O, o, o, o presidente lá do SPU, né, o secretário nacional Sim. lá de patrimônio da União... Ele falou que as prefeituras iam ajustar a planta genérica 850%. Ah. Eu não sei de onde ele pegou. Se você pegar, eu, eu convido o pessoal que está nos, né, nos acompanhando, pega o teu carnê do IPTU, você vai ter lá dois valores venal do imóvel. Um valor venal do imóvel é do terreno e outro é da construção. Ah. Pega o teu carnê do IPTU de 2014 e pega teu carnê do IPTU de 2022. É o mesmo valor. Né? Por quê? Porque é esta a base que vai para a SPU. Nós não podemos mandar valor diferente, por quê? Porque a implantação de uma planta genérica no município depende de lei. Isso, isso, a, a, o, o legislativo tem que autorizar, é uma proposta do executivo, é um trabalho sobretudo técnico. Uhum. Não tem nada de político nisso, a gente contrata, a gente contrata uma empresa para fazer isso, essa empresa faz um trabalho de engenharia, é um trabalho extre extremamente técnico e a gente encaminha para a Câmara. Normalmente... Se você pegar o seu valor venal do imóvel, eu garanto para você, quero ver quem vende o seu apartamento, sua casa, pelo valor venal do imóvel. Ninguém vende. Porque ele normalmente é baixo. Por quê? Porque a gente dá um desconto sobre, sobre isso. Tem o valor que é cobrado, IPTU, que todo ano ele é atualizado pela inflação, Sim. mas o valor venal, que é a base, inclusive, do ITBI, é o mesmo valor. Não, é é o mesmo valor. Não, eu acho que está bem explicado e realmente não tem nada a ver com os municípios. É um problema do governo federal. Tá certo? E que se explique neste ano eleitoral. Ah, essa, que, essa que é a é. verdade. Muito bem. Secretário, um outro tema que também tem motivado bastante discussão, muita polêmica, é a questão de um compromisso assumido pela prefeitura, pela atual gestão, com relação aos moradores e comerciantes da Campos Melo Inclusive da isenção de taxas e tal. Enfim, o prefeito esteve aqui recentemente e disse que isso estava sendo resolvido. E eu queria saber do senhor, já há alguma solução para o pleito e o compromisso assumido pela prefeitura com moradores e comerciantes da Campos Melo por conta dos prejuízos em razão das obras do VLT? É, assim, a gente o prefeito ele, ele deu um, uma direção, né? ele determinou que a gente fizesse um estudo do ponto de vista econômico e legal para viabilizar algum desconto é, de, de tributos, né? a gente tinha... Elaborado um projeto de lei que já estava pronto, inclusive, que, que ficava focado na questão da Campus Mello e das redondezas, mas o prefeito pediu para que a gente incluísse todo o trajeto do VLT. Tá. Então, todo o trajeto, então é um trajeto, ele é grande, então a gente está falando do impacto de, de cerca de 3 mil, quase 4 mil é, empresas que são localizadas nisso. A prefeitura vai encaminhar para a Câmara um projeto de lei. É, que, que vai dar desconto de taxa de licença e taxa de publicidade para para para essas empresas que estão tendo é, algumas delas né evidentemente não consigo aferir se são todas mas que estão vão ter estão tendo algum algum prejuízo do ponto de vista econômico por conta da obra é evidente que a obra ela, assim, ela vai trazer uma, um ganho econômico, inclusive para essas empresas. Na nossa avaliação, é, os estudos econômicos que a gente tem feito é que por onde passam, é, é, onde, por onde o VLT passa, tem uma, um, um processo de ganho econômico muito grande para esses empresários, mas a gente entende o momento, é, e esse momento é um momento de apreensão, é um momento que a obra é uma obra difícil, não é uma obra, não é uma obra fácil, apesar dela, né, nesses últimos tempos, a prefeitura... Tem cobrado bastante a MTU. A MTU tem dado bastante resposta do ponto de vista de acelerar a obra. A gente alterou a legislação para permitir que se trabalhe até mais tarde. Então, o prefeito tem acompanhado isso com muito. É, é, é, com muito detalhe, tanto que ele colocou o nosso secretário de governo, Flávio Jordão, para que ele acompanhasse pessoalmente isso. Nós estamos em fase de, de, de, de finalização da discussão com a Procuradoria do município para a gente fechar um projeto de lei e encaminhar o mais breve possível para a Câmara dos Vereadores. E, aí A gente espera que, que os nossos vereadores apreciem com agilidade e não vai ter problema. Que os munícipes, né, Fernanda e comerciantes daquela região estão muito apreensivos, né, Fernando? estão sempre cobrando. Aliás, eles participam bastante aqui do programa, mandando suas manifestações e mensagens, não é, Fernando? E estão sempre Sem querendo dúvida. que isso seja agilizado para que eles possam não, sejam isentados dessas taxas é, que, conforme garantias dadas pelo próprio prefeito. Exatamente. Tem até uma associação que foi criada inicialmente pela Campos Melo, mas, é claro, isso se estende para outras vias também, Luiz de Camões, não só moradores, como comerciantes, a Campos Melo tem esse perfil mais característico de comércio, mas não só comércio, e há uma preocupação muito grande. E aí uma dúvida que muitos têm, secretário, o senhor comentou, por exemplo, de, seria isenção ou de taxas, de taxas, Sim. obviamente, isenção ou desconto? E aí, aqueles que ainda não pagaram, nem do nada, eles vão ter algum, alguma medida diferenciada, como refis, alguma coisa nesse sentido, ou quem não pagou IPTU que está nessas ruas, que eles alegam que isso foi chegou a ser discutido lá no início do ano sobre essa possibilidade, e aí descobriu que, obviamente, a questão de isenção do IPTU não seria possível, mas das taxas, enfim, que estão sendo, estão sendo discutidas junto com a Procuradoria, como que eles devem agir? Eles devem pagar o que, já está, o que já está afirmado, ou a Prefeitura pensa também um projeto de tipo de desconto, alguma coisa assim, para eles não serem prejudicados, quem não pagou, por exemplo, o IPTU nesse sentido. É, por enquanto, é, o, o, o, o tributo, Fernando, o tributo que já foi lançado, a prefeitura não pode durante, durante o curso conceder nenhum desconto, porque é assim, é, tem, uma, tem uma premissa máxima na, na Constituição que a prefeitura não pode deixar de cobrar imposto. A prefeitura até poderia é, no imposto qualquer dar um dar deixar de cobrar, que é uma lei uma lei isentiva, né? Isso é, é possível. Não no caso do IPTU para atividade comercial, porque isso está relacionado ao patrimônio, patrimônio e não à atividade econômica, né? Então, assim, a procuradoria e, e, e os nossos técnicos da Secretaria de Finanças entenderam que não é possível. Então, hoje a pessoa precisa pagar o imposto. Então, assim, de fato, eu não gosto de ficar. Pode, a prefeitura pode, a partir do próximo exercício, quando isso já estiver inscrito em ativa, conceder algum desconto sobre o juros e sobre a multa que é um refis. Eu, eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque é, é, é muito improvável que no começo do próximo exercício a gente tenha um outro refis, até no ano que vem. E no outro ano é ano eleitoral. Então aí ele não vai poder ter refis. Então é, um, o, o aconselhamento que eu dou é que essas pessoas paguem, porque não tem nenhuma previsão. Legal, do ponto de vista legal, de se conceder algum tributo. A prefeitura fez alguns estudos, mas quando isso chegou, inclusive, nas minhas mãos, eu de pronto falei isso, não pode. Não pode não é porque eu quero e não é por uma questão... Tem uma questão de valor também, porque... Que é que é extremamente importante. O trajeto do VLT não é só os comerciantes da, da Campus Melo. O trajeto do VLT ele vai pegar a Avenida João Pessoa, ele vai pegar a, a, a Rua Amador Bueno. Então ele pega um trajeto com 4 mil estabelecimentos comerciais e mais de 10 mil imóveis. Então, assim, é um número assim exorbitante. Tem, tem até o caso da, da, da, da, da promotora que tem. É, é um impacto, assim assombroso para o município. Então, do ponto de vista econômico, que a minha equipe, junto com a Secretaria de Planejamento, a gente fez e, e, e é inviável, né? porque se eu não cobro de alguém, eu cobro de outra pessoa. Imposto, quando não pago, é assim. A gente pode dar desconto em juros e multa, que é o que a gente está fazendo com o Refis. Mas o principal, se eu não cobro do João, eu cobro da Maria. Isso aí é, é evidente. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela exige compensação. Então, assim, a gente não vai cobrar. Então, o, o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 Terça-feira, dia 14 de junho, e agora vamos para o último bloco do programa, que recebe com muito prazer hoje aqui nos estudos da Boca News TV, o secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio. Eu queria começar esse bloco, secretário, falando de um tema que acho que preocupa a todos, que é a questão da anunciada PPP, é, Parceria Público-Privada, é, envolvendo a questão da limpeza urbana. Essa PPP é o que parece... Um, Seria por 30 anos e um, um valor estimado de 8 a 9 bilhões de reais para o serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. Essa PPP não prevê, por exemplo, a destinação final do lixo, que é um problema gravíssimo em Santos, já que o nosso aterro-sanitário está em nível de saturação e temos que resolver essa questão também com eles, que não está contemplada nessa PPP. Eu gostaria da sua avaliação, secretário, um secretário de finanças, enfim, um homem muito é, sereno, prudente. Como é que o senhor vê essa questão, essa possibilidade de uma parceria por 30 anos que avançaria, se não tivéssemos a reeleição, durante sete administrações diferentes? Ou seja, como é que o senhor vê essa, essa situação? Lhe preocupa? Acho que do ponto. A gente, primeiro. É a questão ambiental, ela me preocupa em todos os aspectos, né? A questão da destinação do lixo é, é o grande problema da humanidade, né? Sim. A gente tem um problema que a humanidade precisa estar vivendo, tá vivendo isso e precisa discutir isso e os municípios não podem fugir dessa discussão. É, a questão da destinação do lixo já é o maior contrato na administração pública no Brasil. Inclusive em Santos. O nosso maior contrato Sim. hoje é o contrato da destinação do lixo. O marco regulatório transforma é, é, esse serviço como um, um, um serviço essencial, portanto um serviço público, como é, por exemplo, um serviço de água e de energia. Claro. Sendo assim, ele não é permitido que você faça mais um contrato por cinco anos sobre a, sobre a égide da lei 8666. Então você precisa ter um processo onde você vai decidir. Ou você faz isso, ou você concede a iniciativa privada. É, eu acho que do ponto de vista é, de estratégia financeira é, a, a, a escolha da PPP permite que altos investimentos que investimentos sejam feitos, não investimentos sejam feitos na municipalidade, na municipalidade porque isso vai garantir para a empresa que ganhar a concessão, ela tem uma previsibilidade de investimento e de ganho no longo prazo. Então isso permite que a gente antecipe investimentos que hoje o cofre municipal não tem condição nenhuma de fazer. A gente precisa, por exemplo, é, é, mudar é, aumentar o número de contentores, a gente precisa realizar uma série de intervenções com relação... E, e olha que a qualidade do serviço prestado em Santos é, é, já é um... um se não o melhor, é um dos melhores do Brasil. As pesquisas atestam é, Exatamente. Sim, é, mas, é, é, mas é preocupante, é evidente que do ponto de vista financeiro, o gasto que você vai ter, é, esse monta o que, que a gente também tem feito nesse modelo de PP? O muito dinheiro para não se resolver o problema da destinação final do lixo. É, Eu não conheço, sendo bem honesto com você, eu não conheço do ponto de vista técnico e eu não tenho capacidade técnica para para dirimir esse, essa, esse tipo de pergunta, mas é do ponto de vista econômico e quando cruza com a legislação vigente, a gente vai ter no longo prazo um ganho, porque o que, o que a gente não está analisando é que ela não só, a PPP não é uma proposta de um único contrato, hoje a gente tem, por exemplo, vários contratos que vão ser Colocados nesse único contrato. Sim. né? Hoje, a chuva gente... que vai... Exatamente. Hoje em chuva. dia a gente tem uma empresa que faz a coleta seletiva, uma empresa que recolhe o lixo, a gente tem o de lixo séptico, a gente tem contrato de varrição, a gente tem contrato de... Então tudo isso vai ser num único serviço que é o que de fato exige o marco regulatório. Então nós estamos meio que, vamos dizer assim... Alguns dizem que vai ser adiado, é e não, não, a gente, alguns dizem até que vai ser adiado porque tem muito município com muita dificuldade. Agora, a realidade da PPP é uma realidade que está aí e o município não conseguiria realizar o serviço por conta própria. Eu tenho comigo essa, pelo que eu conheço da administração, acho que ele não conseguiria fazer com suas pernas ou com uma empresa pública, uma prodesão da vida, sei lá, eu não conseguiria fazer esse tipo de serviço é uma questão preocupante, mas sobretudo urgente, porque a destinação final do lixo precisa ser resolvida com urgência há quem fale inclusive na queima do lixo uma, uma alternativa Sim. com todas as restrições e, e cautelas que o tema exige, mas, de qualquer maneira, o secretário de meio ambiente, o Marco Fulibor, esteve aqui recentemente, abordou bem essa questão, falando exatamente da sua preocupação em relação à destinação final do lixo. Não é isso, Fernando? É um dos problemas sérios do município, Fernando. Dois municípios, não, de modo geral. Exatamente, Chico. E exatamente essa questão que é a destinação final, que ainda não está muito clara nem como vai ser feito. Se vai ser aquela URI que vai ser instalada na área continental ou não. Qual a proposta? Né? Qual o futuro do lixo produzido pelos municípios, Não só aqui de Santos, mas no caso de outras localidades, especialmente essa questão do destino final. E uma outra questão que também não está muito clara, como é que fica o papel da Prodesan, que ela tem um papel importante na questão da limpeza urbana. Né? E ela, obviamente, é altamente dependente também De recursos, de contratos firmados com o município Isso também não está muito claro Como é que vai ficar o impacto disso para a Prodesan Que, obviamente, é mantida aí pelos nossos uh, bolsos né? Efetivamente, porque é uma, uma empresa que, apesar de ter de ter de uh, ser, ser uma empresa Que pode contratar ser contratada por outros órgãos Na prática, o principal cliente, o grande único cliente É a Prefeitura de Santos então, isso não está muito claro. Eu só queria retomar aqui o Beto Mendes, aqui, eh, colocando aqui eh, vários pontos a respeito das isenções do, do, uh, dos, dos comerciantes, especialmente ali da Campos Melo, não só da Campos Melo, mas uh, essa questão de lucros um cessante. Não há o risco da Prefeitura levar também e, e ações por parte de munícipes, especialmente comerciantes, em razão desse tipo de situação que as obras estão uh, prejudicando, eu gostaria de aproveitar também, secretário, um outro ponto, a gente tem uma, tá, é, é claro, a processo de desestatização da administração portuária, Sim. e um dos pontos reclamados, obviamente, é a questão do aumento do ISS, que já vem de alguns anos, uh, e obviamente o impacto que isso tem dentro do, da, do, do porto, da administração do porto, não só para as empresas, mas também para os terminais, enfim. Como uh, vai estar uh, entendido que a construção do túnel entre Santos, a Zona Noroeste, a Zona Leste, isso vai ser uh, respondido aí pela pela futura administradora do Porto, caso, caso obviamente, isso saia do papel, já é uma outra questão, o município uh, acha que, passando pela iniciativa privada, haverá uma pressão muito grande para rediscutir essas taxas cobradas, especialmente do ISS, por parte do futuro gestor do Porto, isso está sendo, inclusive, discutido internamente pela Secretaria, ou essa possibilidade nesse sentido, ou acha que isso não vai ter impacto nessa linha, em razão, obviamente, dessa eventual mudança na gestão do Porto de Santos? É, sobre a questão da Campus Mello, eu não, eu não entendi muito bem, muito bem a pergunta, mas a questão da execução das dívidas, ela segue uma, uma rotina é, assim, administrativa. A gente... A gente nós temos uma certa agilidade do ponto de vista administrativo, mas nós não temos pressa de executar judicialmente o nosso credor, né? Tanto que esse ano a gente prorrogou por diversas vezes a execução, porque a gente faz, inclusive, um, de um decreto é, permitindo o pagamento tardio, é, sem incidência de juros e multa, que é uma espécie de uma... É, de juros e multa, não, de, de honorários de sucumbência e de custas judiciais. Nós fizemos esse ano, que a gente chama de, de, de parcelamento especial, então aquela pessoa que não tinha pago o seu tributo durante o exercício. Antes da gente executar, que vai incidir sobre isso, honorários e, e custas judiciais, a gente permite um novo parcelamento. Nós fizemos isso nesse ano, provavelmente nós vamos fazer isso no ano que vem. Então, é, é esse, esse é um ponto que a gente tem que. A gente administra, mas respeitando, evidentemente, é, é, as obrigações da administração pública e a gestão disso compete à, à Procuradoria Fiscal do município. Com relação a. a... A privatização do porto, né? eu particularmente tenho meu, meu, o meu, meu ponto de vista pessoal com relação a isso, mas com relação à arrecadação tributária não vai, não vai ter nenhuma mexida né, do ISS na, na, na parte tributária. É muito simples o nosso raciocínio. O município ele sofre a totalidade do impacto do porto. 100% do impacto do porto está na cidade de Santos. É. E nós ficamos com a menor parte da arrecadação oriunda do Porto de Santos. Então a menor, a menor fatia desse bolo fica aqui para o cidadão santista. Não é justo, não é correto e eu, eu ouso falar que não é honesto qualquer gestor público propor isso. Quando nós propusemos, e eu estava já na Secretaria de Finanças, eu fiz o um estudo econômico com relação a isso, no antigo, que era o anterior secretário de Finanças, era o Maurício Franco, que fez essa propositura, eu que fui o autor do estudo econômico, eu peguei um estudo feito pela Universidade de Santa Cecília sobre o desemprego na, justamente no ano que o então prefeito Roberto Mansu fez o, a redução da alíquota do, do ISS. Porque o que, que as empresas estavam alegando? Que se nós aumentássemos o imposto, aumentaria o desemprego. Então, o inverso seria correto eu falar. Quando. Se quando eu aumentar o imposto, eu aumento o desemprego, quando eu reduzo o imposto, eu aumento o emprego. Então é um raciocínio lógico. Então eu peguei um estudo sobre o mercado de trabalho, no, exatamente no ano que a gente teve... isso não ocorreu nada disso, o desemprego aumentou. O desemprego é estruturante, ele é por conta da tecnologia. Então havia um argumento falacioso... E do ponto de vista da teoria econômica, muito fácil de cair por terra. Então não há por parte da administração, com privatização, pelo, nós vamos Nossa. cobrar o ISS, e nós não só estamos cobrando o ISS, nós estamos cobrando também o IPTU, que nós ganhamos lá no Supremo Tribunal Federal, as empresas arredatárias estão pagando, a CODESP tem, uma, tem uma, uma divergência do ponto de vista judicial, estão discutindo, mas também tem que pagar, porque para nós tem que pagar... Tem que pagar, a Infraero tem que pagar. Então, assim, porque o município, ele sofre impactos demais. E nós ficamos com a menor fatia do bolo. Se alguém tem que diminuir o custo do porto, não é a cidade. E não será a cidade através do ISS. Então, não há essa discussão, não há essa proposta, porque hoje, inclusive, a redução do ISS, hoje, hoje o porto representa por 60% do nosso ISS. Sim. Se eu reduzir em um terço esse valor o é um impacto. A cidade para. Claro. A cidade de Santos não vive mais sem esse SS. A gente tem uma estrutura pública administrativa que depende dessa arrecadação. Nenhum prefeito vai ser insano de fazer isso, eu tenho certeza. É, realmente. E sobre a desestatização, como é que o senhor vê? Você é favorável ou não? Do jeito que ela está sendo feita, não. não. Não, não, não. Porque em primeiro lugar, ô oh, Francisco, ela, os municípios não foram nem consultados. Era mandaram mesmo. uma cartinha para gente. <risos> foi uma cartinha que mandaram a gente. A gente respondeu num outro ofício muito bem feito pela equipe do secretário Gil Eduardo, como é que nós temos técnicos de primeira linha que conhecem o Porto. Nós conhecemos o Porto de Santos e a gente quer contribuir no processo. Mas a gente há sabe um, que as decisões não são tomadas. Um silêncio muito estranho. É, em torno dessa questão Exatamente. e as audiências públicas foram sem, sem, sem grande repercussão. Alijaram a os cidade da discussão. Os municípios não foram chamados a falar. Ou seja, há uma, uma situação assim, e tem, e tem mais, né especialistas, nós temos trazido aqui, viu, secretário, diversos especialistas do setor portuário, e eles são unânimes em dizer não há nenhuma experiência exitosa Exatamente. No, mundo, falar. no mundo de gestão privada eh, do serviço portuário. De porto público Eu, o contrário está ocorrendo os portos públicos eh, os portos são gerenciados pelo poder público os principais portos do mundo apenas uma experiência mal sucedida na Austrália né? e nós vamos na contra, na contra -mão, mão de todo mundo e com uma pressa louca no ano eleitoral para fazer um leilão até o fim do ano é. meio de enfim é no mínimo estranho. estranho muito complicado isso precisa ser visto com muito cuidado e o que se espera é que a Prefeitura de Santos, quer dizer, diante do, do que está ocorrendo, tenha bastante, haja com muita firmeza em relação a essa questão. E o próprio prefeito admitiu não, não, não desconsiderar a possibilidade de judicializar essa questão diante, né? diante do que vem ocorrendo. Não é isso, Fernando? A entrevista aqui no jornal Enfoque confirmou isso, que pretende judicializar caso algumas questões não sejam colocadas aí, pertinentes aí, nas propostas, como, por exemplo, a questão do cais público, né, que é uma área sensível, né, que é bem sensível, e dentro desse processo, dessa estatização, até vai existir, mas, assim, uma quantidade bem inferior em locais, obviamente, que não são contemplados hoje, por exemplo. E uhum. talvez isso seja, prejudique, especialmente, várias empresas que geram empregos, Uh, estão atuando na cidade e talvez a visão que o governo federal tenha é uma visão totalmente distinta, porque ela está oferecendo para o futuro gestor do Porto uma realidade, né? E aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Uh, essas áreas que, por exemplo, a autoridade portuária está colocando que, que vale ou não vale a pena pagar a é isso, por serem, obviamente, áreas do União, à medida que isso passar também para uma futura gestora da administração portuária, será que essa gestora também vai querer se beneficiar dessa, desse ponto de interrogação, né, assim, que pode ser questionado? Essa é uma outra questão também importante a ser, e não está muito claro em relação a isso daí, e a gente sabe que isso só vai ser homologado, independente do, dos anseios aí da atual gestão do governo federal, só no ano que vem, ou seja, no eventual futuro presidente, caso... O atual presidente não seja reeleito. Então, essa, essa é a um novo presidente. Quer <risos> dizer, é, como? Complicado. E quem é... né? qual, qual investidor aposta nesse ponto de interrogação, se o leilão vai acontecer depois das eleições, né, caso isso venha acontecer? Enfim, são vários pontos de interrogação. E isso afeta, obviamente, o maior da América Latina e toda a economia também. Claro. Da, da região também, obviamente. Isso é uma preocupação muito grande. Não tem dúvida. Secretário, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe que nós temos limitações de tempo, estamos chegando ao final. Orçamento para terminar. Orçamento 2023 já está sendo elaborado, já está sendo encaminhado, vai subir muito? Como é que vai ser? É, a gente vai. Vai ter um, vai ter um crescimento de em torno de 4% no orçamento. É, é. é. Agora a gente, quem organiza o orçamento é a Secretaria de Planejamento, não é mais a Secretaria de Finanças. Sim. Mas ele está. A nossa LDO que foi encaminhada para a Câmara é em torno de 3,9 bilhões de reais. 3,9 bilhões. É. 4 bilhões de reais, viu, é. Fernando? É só metade do valor é. da desestatização do porto. É. Metade, é, metade do valor do contrato aí da PPP de limpeza urbana. 4 bilhões é de orçamento. Vale. É. Antes, antes de terminar o problema, eu gostaria de saber que, obviamente, dentro desses 3.9, a administração direta e indireta, creio eu, que seja o um montante. Seria isso, não, secretário? É isso mesmo. Está toda a administração, tá. inclusive o Instituto de Previdência. Aí, outra questão que a gente coloca aí, que obviamente deve ser uma preocupação grande também do secretário. Algumas autarquias são buracos sem fundo, como a Coab. Como lidar com isso daí? Eu estou citando a Coab, mas tem casos da Prodezana, a CT, mas principalmente a Coab. Provavelmente a CT vai precisar, vai passar um chapéu aí, porque a cidade tem os radares, que arrecada 42% Uh, do total de multas, e a gente sabe que os radares estão inativos, praticamente, só dois estão funcionando, e, obviamente, a CT vai ter um impacto também, vai passar é. um chapéu para a prefeitura aí, nesse sentido. Como o senhor secretário vai estar tá lidando com isso daí, que vai ter que pedir, faltar dinheiro aí para pagar para essas essas autarquias. É, essas empresas públicas, elas estão fora do nosso orçamento, né? Sim. é Cada uma sobrevive de uma forma, né? A Prodesan sobrevive com contratos né? então assim você fez até uma a, a, a, até então uma pergunta como vive a, so, a, a PRODESAN? A Prodesan, ela vai ter rescindido os contratos que estão relacionados ao lixo. Então esse é um ponto já... A PRODESAN vai ter que se reorganizar para que vivessem esse contrato. A CT ela tem duas fontes de receita. Uma é da a receita própria, que é através das multas, e outra é de um convênio que ela tem para a administração do, do trânsito municipal. Ela recebe um dinheiro. Se houver necessidade, a gente encaminha um projeto de lei para a Câmara, é, aportando, reforçando esse, esse, esse convênio. A gente a gente sabe que houve uma queda muito grande nas receitas da Prodesan. Ora por conta da greve, ora por conta... Acertei, desculpa. A greve ora por conta dos radares, ora por conta da alteração na legislação de multas, que reduziu bastante. Então, se houver necessidade, a equipe está tá estudando, a gente vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara. A gente precisa manter o trânsito da cidade organizado e a CET presta um serviço. A Coab, ela, a gente mantém a Coab através do, do, do Fundo de Incorporação de Habitação Popular. A Coab tem uma situação contábil muito difícil. É, operacionalmente, durante o exercício, no último ano, por exemplo, a Coab dá resultado operacional positivo. Ela vive com o que ela tem. Ela tem um histórico de milhões de reais do conjunto Maitá, do Tancredo Neves, de dívidas que são impagáveis, mais de 600 milhões de reais. Então ela tem dentro do seu balanço uma situação, do ponto de vista contábil, muito difícil. Mas operacionalmente ela, tá, ela, ela, ela sobrevive com o que ela tem recebido do fim Coab. Não vai ter necessidade de aporte extraordinário. Muito bem, é o, que, é o que todos nós esperamos, que, é que essas empresas consigam se manter e não, não ampliar o, o enorme buraco, o prejuízo imenso, é, enfim, de contas e situações mal resolvidas do passado. Secretário, chegamos ao final. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Não, agradecer a oportunidade, obrigado. Muito obrigado ao secretário Adriano Leocardi, muito obrigado, Fernando. Chegamos ao final. Obrigado, tá certo. Obrigado, secretário. Acho que abordamos quase obrigado. todos os assuntos aqui com o secretário Adriano Leocádio. Muito obrigado a toda a equipe técnica e especialmente a vocês, amigos e internautas, pela participação, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, em manhã de notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia